Fala jogador, tudo bem com você? O Playstation 5 chegou com tudo nessa nova geração, mas a gente sabe que as coisas não estão tão boas assim para a maioria dos jogadores. Por isso eu vou trazer aqui uma lista com diversos jogos do Playstation 4 que com certeza ainda vão te impressionar. Com uma biblioteca imensa de jogos e jogos de extrema qualidade, eu vou te mostrar que ainda vale a pena comprar um Playstation 4 mesmo no ano de 2021. Se você gosta do console da Sony, já deixa o like nesse vídeo e coloca aqui nos comentários quais foram os jogos que você mais gostou da Sony nesses últimos tempos. Então, sem mais enrolação, bora pra lista! Começando com aquele que talvez seja o melhor jogo de Playstation 4, considerado por muitos. God of War trouxe um novo sistema de combate muito diferente dos seus antecessores, mas que com certeza acrescentou muito para a franquia. Esse jogo trouxe à tona todo o poder gráfico do Playstation 4 com imagens belíssimas em gameplay. E se você tiver a oportunidade de jogar esse jogo em um Playstation 4 Pro, ainda vai poder jogar a 60 fps com uma fluidez incrível. Aumentando ainda mais o enredo de God of War, agora nós estamos em terras nórdicas e o Kratos vai ter que lutar contra alguns deuses na companhia de seu filho. Com certeza God of War é um dos melhores exclusivos para Playstation que você vai poder jogar na geração passada. Então dá uma olhada nesse jogo e bora o próximo. Trazendo todas as características de um bom Dark Souls e implementando vários mecanismos diferentes, Sekiro Shadow Dice Twice foi o melhor jogo de 2019. E com certeza os amantes da franquia Dark Souls vão gostar de jogar esse jogo lá no Playstation 4. O jogo conta com um enredo muito interessante e é aquela gameplay de Dark Souls que nós estamos acostumados, mas com implementações ainda mais distintas do que nós vimos em Bloodborne. Então vale muito a pena jogar esse jogo lá no Playstation 4. Red Dead Redemption 2 é uma verdadeira obra-prima da Rockstar Games. E mesmo levando muitos anos em seu desenvolvimento, a Rockstar conseguiu entregar um jogo extremamente polido com uma história muito da hora mesmo, e esse jogo aqui com certeza vale a pena jogar no Playstation 4. E durante muitos anos nós tivemos apenas o um morcegão, Batman, como sendo o único super-herói com jogos bons para nós jogadores. Enfim, a Sony conseguiu trazer a gente na pele de Peter Parker com o jogo Spider-Man, que é um jogo extremamente bem feito, com história muito cativante e que com certeza vale muito a pena jogar no seu Playstation 4. Lembrando que nesse jogo até mesmo as DLCs são muito incríveis e aumentam muito a longevidade desse game. Então dá uma olhada em Spider-Man que você com certeza não vai se arrepender de jogar um dos melhores jogos de super-heróis já feitos até hoje. Para quem gosta de um RPG dos grandes, Assassin's Creed Odyssey é um excelente jogo disponível também na plataforma do Playstation 4 que vale muito a pena. Esse jogo é encontrado em algumas ocasiões num preço relativamente baixo e você consegue comprá-lo juntamente com algumas DLCs. Além de uma gameplay muito interessante baseada em RPG, o jogo é grandioso, trazendo cenários incríveis e vários eventos históricos reais que demonstram bem como foi a situação lá no passado, então se você gosta de história e de um bom RPG, Assassin's Creed Odyssey é um excelente jogo e você com certeza tem que jogar lá no seu Playstation 4. A Sony acertou muito trazendo um exclusivo chamado Horizon Zero Dawn para o Playstation, com certeza esse foi um dos grandes destaques dessa antiga geração e com certeza é um jogo muito grande. Se você gosta de um jogo de ação e aventura, os moldes lá de Tomb Raider, mas com bons elementos de RPG, com certeza esse jogo é o seu. Aqui a gente controla a Aloy, que é uma personagem interessantíssima criada pela Sony e que vai superar alguns desafios nessa terra onde os robôs dominam tudo. Então com certeza se você pretende comprar um Playstation 4, esse é um jogo que você realmente deveria considerar. Mais um exclusivo em que todos aguardam ansiosos por uma sequência, Bloodborne foi um jogo lançado lá no início da geração de PlayStation 4 que realmente surpreendeu a muitos. E se você gosta de Dark Souls, mas acha um jogo um pouco travado, meio lento, Bloodborne traz várias características do Dark Souls, mas com uma jogatina um pouco mais rápida. Com uma história totalmente diferente dos Dark Souls e com elementos de level design extremamente interessantes, além dos cenários muito bonitos, Bloodborne com certeza é um jogo que deve ser ou provavelmente vai ser uma porta de entrada para o gênero Souls like para muitos que tiveram seu Playstation 4. Então mesmo para aqueles que não gostam do gênero Souls, esse é um jogo que provavelmente você vai gostar bastante, apesar de manter a dificuldade extrema desse tipo de jogos. Agora vamos falar aqui de um jogo que não é exclusivo, mas provavelmente é um dos melhores jogos da história. The Witcher 3 te coloca na pele de Geralt de Rivia, um bruxo muito do badass que sai por aí fazendo contratos e caçando monstros e demônios. Com certeza se você perguntar para quem gosta de RPG, eles vão te dizer que The Witcher 3 é o melhor RPG já feito até hoje, seguido de Skyrim. E eu também concordo com isso. The Witcher 3 é um jogo excelente que traz um universo muito amplo e mesmo assim consegue te manter preso, mesmo nas missões secundárias. Com certeza The Witcher 3 foi uma obra-prima que a CD Projekt Red conseguiu fazer lá em 2015 e que até hoje tem muitos fãs, uma base de fãs extremamente grande, porque realmente esse jogo vale muito a pena ser jogado. Então, se você está considerando comprar o seu Playstation 4, meu amigo, com certeza The Witcher 3 vale muito a pena. Trazendo agora um jogo que é essencialmente multiplayer. Battlefield 1 com certeza foi o jogo que trouxe à tona novamente os elementos da Primeira Guerra Mundial que nós tanto gostamos. Estávamos em falta de jogos que tratavam de assuntos mais sérios da Primeira Guerra após uma onda de jogos desse tipo lá por volta de 2010. E Battlefield 1 fez muito bem esse papel, onde a gente tem um enredo muito interessante na sua campanha e um multiplayer muito frenético que muitos amam até hoje. Com certeza se você gosta de um bom FPS com vários elementos interessantes, Battlefield talvez seja aí o melhor jogo de FPS multiplayer que a gente tem hoje, seguido dos Call of Duty, dependendo do que você gosta, não é mesmo? Então fica a dica aí, Battlefield 1 a gente hoje também tem o um Battlefield 5. Eles são excelentes jogos multiplayer para você manter no seu PlayStation 4. E para quem gosta de jogos de lutas, vocês não ficaram de fora. Mortal Kombat 11 com certeza é um excelente jogo e trouxe várias melhorias em relação aos seus antecessores. Com certeza Mortal Kombat 11 se tornou aí um dos jogos preferidos de toda a galera porque ele realmente é muito bonito e traz mecânicas super interessantes como é costume da franquia. Vale lembrar que Mortal Kombat 11, mesmo tendo uma campanha muito interessante que muitos gostam, é um jogo que também é focado aí no multiplayer e toda a base de jogadores do multiplayer lá na Sony são muito engajadas, com certeza você vai levar um bom tempo para se acostumar a jogar com essa galera que já está aqui há algum tempo, mas vale a pena, com certeza você vai conseguir aí se destacar jogando no multiplayer do jogo, beleza? Então bora para o próximo! E o que não faltam no Playstation são os exclusivos de peso. E aqui agora eu estou trazendo o Uncharted 4, que com certeza foi uma bela de uma despedida da franquia do nosso personagem principal, Nathan Drake. A gente sabe que essa franquia talvez continue ao longo do tempo, mas talvez aí com personagens diferentes. Mas seja o que for, os três primeiros jogos e a finalização no 4, com certeza foi uma despedida digna de um personagem muito cativante que nos seguiu lá desde o Playstation 3 até o Playstation 4. Trazendo aqui cenários totalmente incríveis, muito bonitos, onde a gente passa com o nosso querido Nathan Drake. E esse jogo aqui, além de nos trazer aquela bela aventura que estamos acostumados, ainda trata de assuntos pessoais do nosso querido personagem junto com o seu irmão. Então para quem tem um Playstation 4 esse jogo aqui vale muito a pena e é quase que obrigatório você jogar esse jogo que é um dos melhores jogos já feitos até hoje pela Sony. Near Automata também está presente no nosso querido Playstation 4, trazendo um RPG de peso, que é quase uma arte em forma de game. Esse jogo aqui garante muitas horas de um bom hack and slash com elementos de RPG que você com certeza vai se surpreender ao jogar. Vale muito a pena jogar esse jogo aqui e com certeza quem tem Playstation 4 se sente aí muito bem em comprar esse jogo para jogar. Vale muito a pena jogar do World. Apesar de muitos não considerarem esse jogo ainda como Resident Evil, Resident Evil 7 foi uma grata surpresa que chegou também para Playstation 4, onde a gente teve uma repaginada no game e a Capcom fez o seu dever de casa nos trazendo um jogo muito bem feito, com extremo carinho e nos entregou aí um dos melhores jogos de terror que a gente teve enquanto ele foi lançado. Com certeza, talvez, se você gosta muito de Resident Evil e lembra lá dos antigos, você vai sentir um pouco o impacto, porque esse jogo é extremamente diferente. Mas se você não levar em conta essas coisas e realmente se aprofundar na história que você está jogando, você vai ver que Resident Evil 7 é um jogo excelente e que a Capcom fez sim um bom trabalho, beleza? Ela usou ali o nome Resident Evil porque senão não ia vender esse jogo e realmente a gente merece um jogo bom. Então, fica ligado que esse é um jogo de horror lá pro Playstation 4 que com certeza você também vai querer jogar. Agora, se você é um saudosista e relembra bem os tempos de Playstation 1, onde você jogava lá o seu Resident Evil... Aqui nós temos Resident Evil 2 Remake, que foi um jogo extremamente interessante para nós que somos dessa época. Aqui nós temos o verdadeiro jogo de Resident Evil 2, mas com toda a tecnologia disponível que nós temos hoje em dia. O jogo ficou extremamente bonito, muito bem polido e com a dinâmica muito interessante. Aqui a gente consegue realmente experimentar como é estar em Rankin City nesse Período onde os zumbis realmente infectaram toda a cidade. Então, esse jogo aqui vale muito a pena para quem tem Playstation 4. E você com certeza vai se surpreender com o trabalho que a Capcom fez nesse jogo, que realmente é um dos melhores. Vale lembrar que também temos disponível hoje o Resident Evil 3, que não, eles dizem que não é um remake. Mas que está lá disponível também, mas talvez se você jogou bem os jogos lá no passado, você não goste um pouco. Apesar de ser um jogo muito ok e que também vale a pena por um preço justo, beleza? Então, dá uma olhada nesse jogo porque ele vale muito a pena, galera. E o Sr. Kojima nunca nos decepciona. Lançado num cross-gen entre a Playstation 3 e Playstation 4, Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain foi uma grata surpresa que tivemos logo no início da geração. Aqui a gente continua com o Solid Snake e a gente vai aí jogar nesse sandbox muito interessante onde a gente tem várias mecânicas como já é costume da franquia. Com certeza Metal Gear Solid 5 que hoje está em preços muito atrativos vai ser um excelente jogo que você pode comprar para o seu Playstation 4 e vai se divertir muito com esse jogo extremamente bem feito pelo senhor Kojima. O exclusivo de console Nioh também foi um jogo extremamente bem recebido pela galera que gosta de Dark Souls. Vale lembrar que esse jogo também está presente lá no PC, mas não no Xbox. E falando aqui do nosso querido Playstation 4, Nioh é um jogo estilo Dark Souls, mas com a um jogatina um pouco mais rápida, baseado nos samurais, isso mesmo. Então para quem aí é louco pela franquia Dark Souls ou pelo sistema Souls-like, esse com certeza é um jogo presente no Playstation 4 que vale muito a pena você dar uma olhada, beleza? Lembrando que essa franquia já possui dois jogos e os dois jogos são extremamente bem feitos. E fechando aqui com chave de ouro Se você é muito fã da franquia Star Wars Gosta muito dos livros, filmes e tudo que tem a ver com esse universo Aqui no Playstation 4 e também disponível para outras plataformas Nós temos o Star Wars Jedi Fallen Order Que foi uma grata surpresa que nós tivemos aí uh, De jogos da franquia Star Wars Vale a pena lembrar que Star Wars nunca foi aí uma franquia Que teve jogos muito interessantes ou jogos de peso A gente teve ali os Battlefront. Mas é para um público mais nichado que gosta de um FPS. E aqui nesse jogo a gente vive realmente na pele de um Jedi. A gente vai saber todos os desafios. Esse Star Wars aqui com certeza foi um grande presente para os fãs da franquia de Star Wars. E com certeza um dos melhores jogos que nós tivemos aí nos últimos anos. Vale lembrar que ele tem vários elementos da franquia Dark Souls. O que torna um jogo um pouco mais sério do que talvez um jogo de Star Wars que você já tenha jogado algum tempo atrás então esse aqui vale muito a pena você dar uma ligada lá no seu playstation 4 para jogar porque é um jogo extremamente bem feito vou dar um adendo aqui falando sobre a dublagem desse jogo porque ela é sensacional gostei de jogar ela mais dublado do que no legendado O pessoal de dublagem fez uma localização perfeita e esse jogo aqui é sensacional mesmo estou falando porque eu sou o fã da, da franquista wars então se você é fã também, você vai gostar e se você não for fã, você vai gostar também. Então é isso galera, essa foi uma lista aí dos jogos que você pode jogar no Playstation 4. Com o dólar do preço que está e as coisas ficando cada vez mais difíceis, está complicadíssimo comprar um console de nova geração. Mas o Playstation 4 ainda é uma alternativa muito interessante. Aqui a gente tem vários jogos de vários gêneros, Além do que a gente tem muitos jogos free to play que também estão presentes na plataforma da Sony. Então você pode aí ter um mix de jogos muito interessantes com história e jogos free to play que você pode jogar no seu tempo livre, tornando a plataforma um excelente custo-benefício nos dias de hoje, beleza? Você consegue encontrar em um Playstation 4 na média de 2.400 a 2.500, dependendo do lugar que você mora, e se você comprar ele usado, talvez num preço até mais barato. Então se você está sem console nenhum, ou tem aí um PC meio fraco, talvez você possa considerar ter um Playstation 4, que com certeza você não vai se arrepender, beleza? Então é isso, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal para ajudar no trabalho que é feito aqui, e um grande abraço!